Bom, uma boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar aqui a nossa transmissão. É, hoje, combinado era fazer um debate sobre as primeiras medidas do governo Temer. Né? É, principalmente a medida provisória, número 726. Né? É, a ideia seria fazer uma conversa comigo e com a Sônia, foi o que a gente divulgou inicialmente, mas a Sônia teve um problema de saúde, portanto eu vou estar fazendo essa conversa sozinho. Então eu não, não me vejo em condição de fazer o debate sobre é, a questão das mulheres, o feminismo, o impacto, né? É, mas, assim, por alto é, vou tentar mencionar é, todas as questões aí que estão implicadas na medida provisória e é, com um recorte maior para o MINC e para as políticas da, da igualdade, de promoção da igualdade racial, que são as áreas aí de, de militância que eu tenho um pouco mais é, de propriedade para falar. Então vamos lá, dia 12 de, de maio de 2016, é, o Temer, logo após o golpe, né, que eles chamam de impeachment, mas a gente classifica como golpe, porque não houve crime de, de responsabilidade. Aliás, a, a conjuntura hoje tem um fato aí que é, é um áudio que vazou do, do Juca e que mostra, reafirma ainda mais essa tese de que foi golpe e não impeachment, né? Porque ali está o flagrante é, da conspiração para tirar Dilma do poder e oferecer a cabeça dela em troca do fim da Lava Jato, né? Um golpe articulado, na verdade, por quem tinha medo do impacto e das consequências da Lava Jato. Mas após o golpe, o Michel Temer, presidente não eleito, interino, é, ele edita uma medida provisória 726, dia 12 de maio de 2016. Bom, essa medida provisória, ela é, previu aí a extinção de alguns ministérios, algumas secretarias e alguns órgãos também do governo federal. É, Secretaria de Portos, Secretaria de Aviação Civil, Secretaria de Comunicação Social, que são ligadas à Presidência da República, eram ligadas à Presidência da República, é, e os Ministérios da Cultura, Comunicações, Desenvolvimento Agrário, Mulheres Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Casa Militar da Presidência da República e a CGU. Né? Alguns desses órgãos tiveram mais destaque na mídia, outros um pouco menos. Né? É, mas aqueles que tiveram menos visibilidade não significa que, que não tenham a mesma importância. Né? A ideia de fazer essa discussão hoje aqui com foco principalmente é, nesses temas que eu abordei no início é um pouco... Levantar essa bola né, Apontar essas questões aí. É, por exemplo Vamos pensar no impacto do fim da CGU né, Para quem tinha o discurso De que o golpe Acabaria com a corrupção E, e aí você começa no, no primeiro dia, como primeira medida Já acaba com um órgão Criado pelo Partido dos Trabalhadores Enquanto foi governo é, Justamente de combate à corrupção né, Que é a controladoria Geral da União ou pensando, por exemplo, num outro impacto, uma coisa que foi discutida no nosso último encontro na segunda-feira passada, que é, é o impacto do fim do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? É, um, um ministério que foi criado justamente para fazer um contraponto é, com a pauta do agronegócio né? e que simplesmente foi considerado como é, descartável a partir do momento que o Temer assumiu. Bom. Queria começar um pouco o, o debate é, fazendo uma análise aí é, de por que é, esses ministérios, esses órgãos, por que eles são considerados descartáveis, né? porque logo no, no, como primeiro ato eles são extintos. Né? É, o que, que explica essa postura? Né? Bom, primeiro, acho que nós temos que, é, para contextualizar, fazer a discussão sobre o que é o neoliberalismo né? é, Que é essa visão De que o Estado tem que ser mínimo é, Que não tem que incidir é, na, na economia Pelo contrário, tem que incidir O mínimo possível né, E às vezes levando ao extremo Essa concepção Simplesmente não incidir, não regular né, é, Como se a economia por si só Fosse capaz de, de se regular E aí a ideia, isso foi vigente No país, os mais novos Não vão se lembrar porque não viveram essa época, mas eu tenho 38 anos eu vivi esse período, né? quando o Fernando Henrique foi presidente em dois mandatos, e mesmo quando o Collor foi presidente antes dele, é, a ideia era, a concepção do governo era neoliberal, e o que nós vimos foi aí é, a privataria, né? que foram aquelas privatizações onde é, muita gente enriqueceu naquele processo, e muito patrimônio público foi entregue a preço de banana. Né? Como foi o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Né? É escandaloso o processo. E nós, da esquerda, nós sempre tivemos é, como valor, é, sempre tivemos como princípio, na verdade, a importância do Estado para regular a economia para corrigir as distorções que são produzidas pelo capitalismo. né? Então, do nosso ponto de vista, um ministério grande, com um número grande é, de pastas, de, e cada uma com a sua devida atribuição, não é um problema do nosso ponto de vista. Porque, do nosso ponto de vista, é, esse é o, é o caráter que o Estado tem que ter mesmo. né? E, e essa é a disputa que está dada porque o pensamento neoliberal é justamente de desmontar o Estado até que ele tenha muito pouca capacidade de, de incidir sobre nossas vidas de forma geral. Né? E aumentar aí o campo para a iniciativa privada explorar aquilo que a gente julga e, e, e trabalha na perspectiva de direito e que eles tratam e querem tratar como serviços. Né? É, isso vale para... Saúde vale para a educação, vale para a cultura e vale para tudo, né? É, então uma questão é esse debate. Essa primeira medida do Temer, ela tem como orientação esse pensamento, né? Bom, é uma forma de dar um sinal claro para a sociedade que antes havia um governo que queria um Estado maior, é, com maior capacidade de incidir, e depois vem um governo que pensa no Estado mínimo. Agora se a gente for levar isso é, seriamente, fazer análise das medidas, nós vamos perceber que o impacto é, das medidas são muito pequenos, né, os impactos são muito pequenos, porque é, o orçamento que esses ministérios e essas secretarias é, geriam, eu vou falar disso mais para frente, mas o orçamento é um orçamento pequeno. né? Então, os técnicos, a, a burocracia do, do sistema financeiro, por exemplo, quando olha para uma medida desse tipo, sabe perfeitamente que essa é uma medida uh, que não vai ter impacto do ponto de vista da, da discussão do, do orçamento. Do ponto de vista de quem quer, por exemplo, um ajuste fiscal o mais restritivo possível. Porque do ponto de vista dos banqueiros, do ponto de vista do sistema financeiro, é, o que deve ser priorizado no nosso país é o caixa que o governo federal tem que fazer para poder pagar juros, né? ou é a Bolsa Banqueiro. Né? Eles falam tanto do Bolsa Família, e, mas eles são a favor da Bolsa Banqueiro, que é a garantia que o Estado tem que dar para pagar juros. E isso é feito, inclusive, com chantagem, né? o que é o rebaixamento eh, da nota do Brasil feito por uma agência de, de especulação. Né? Nada mais é de que uma forma de tensionar o governo a gastar menos. Porque, dentro do ponto de vista deles, o governo tem que gastar menos para fornecer para eles uma garantia que vai ter dinheiro suficiente em caixa para pagar juros, ou seja, garantir a fatia deles do bolo. Agora, é, do nosso ponto de vista, não é assim, principalmente quando a gente pensa é, numa política econômica anticíclica. Né? Mas o debate hoje não é um debate sobre economia. Estou pontuando isso porque é importante para entender é, o espírito dessa medida do do Temer, né? Mas é uma medida populista, porque, como eu falei, do ponto de vista orçamentário, o impacto é pequeno. Bom, então, por que que ele fez, né? Porque é, aí uma avaliação que eu tenho, o, o gesto que o Temer queria fazer era um gesto para um setor muito específico da sociedade brasileira, que é principalmente aquela parcela da sociedade que engrossou os atos. É, contra o governo da Dilma, os atos dos coxinhas, né? é, principalmente para aquela parcela da sociedade brasileira, aquilo que se convencionou chamar de, de classe média, que nós preferimos tratar como é, classe trabalhadora que ampliou sua capacidade de consumo, é, mas que, na verdade, é, ficou conhecida como classe média. Né? Esses setores, tra esses trabalhadores mais qualificados que acabaram engrossando atos pelo fora Dilma, é, pelo impeachment, no que nós chamamos de golpe, é, esse setor da sociedade brasileira é um setor que se viu, se sentiu abandonado pelo governo, pelos governos do PT de um modo geral, é, porque eles avaliavam o seguinte, o andar de cima ganhou muito, né, é, é famosa a frase do Lula, que nunca ganharam tanto quanto ganharam no governo do, do Lula, é, e o andar de baixo, né, a base da pirâmide, é, através de programas sociais e, e através das melhoras é, do, da, da economia como um todo, através da valorização do salário mínimo, né, a base da pirâmide subiu um pouco mais. Então, esse, esse segmento aí da sociedade viu... Embaixo, se aproximar um pouco mais deles e em cima se distanciar. É esse segmento que engrossa os atos é, de verde amarelos amarelo, os atos dos coxinhas, como a gente é, se acostumou a, a chamar. É esse segmento da sociedade que o Temer tenta dialogar. Né, num gesto que tem até um, uma certa característica de populismo. Né, eles costumam nos acusar de populismo e na verdade esse gesto do Temer é que pode ser interpretado nesse sentido porque do ponto de vista prático o impacto no, no orçamento é muito pequeno né o impacto na verdade é um impacto político né e nós vimos aí a reação principalmente da classe artística e aí é um setor da sociedade que reverbera muito mais do que outros né e aí Inclusive, o Temer, no final de semana, pelo que o noticiário aponta, voltou atrás em relação ao MINK. Então, o Temer toma essa medida para dialogar com o um setor específico da sociedade sobre a influência do pensamento neoliberal, que meio que forja um certo senso comum dentro desse segmento aí, um segmento que paga imposto, mas nem sempre é, é beneficiado pela política pública, porque muitas vezes compra serviços na iniciativa privada e nós não demos conta de trazer é, esses segmentos para o uso da política pública, né? Para fortalecer o nosso o nosso projeto de uma sociedade que onde a gente possa pautar a discussão coletivamente, não através é, do viés individualista, é, como é, como acontece com o neoliberalismo. Né? Então, um pouco da motivação, né, da lógica que está por trás dessa medida. É, agora, acho que é importante, e uma das nossas tarefas aqui hoje, é discutir o impacto. Né? Mas para discutir o impacto, nós temos que pensar também no, no histórico. Né? Aí eu queria... Obrigado. Aí eu queria discutir um pouco... É, o histórico. Né? Quando a gente vai falar é, do Minc, vamos relembrar aqui, né? o Ministério da Educação, que é o MEC, ele tem esse nome é, porque justamente era Ministério da Educação e da Cultura. Por isso o MEC. Quando a cultura se desvinculou, na verdade, é, o, o nome continuou sendo MEC, porque já era já tinham se habituado, e ele continuou sendo chamado de MEC. Né? Mas a origem de MEC é porque englobava a cultura também a princípio. Né? E nós consideramos que foi um avanço quando foi criado o Ministério da Cultura. É... Claro que a gente tem uma discussão é, hoje, que é a questão do orçamento. Né? A PEC 150, que é uma demanda histórica dos militantes da área de cultura no, no Brasil, ela prevê é, 1%, vinculando no orçamento, né, 1% do, invest... do, do orçamento para a cultura nos municípios, 1,5% nos estados, 2% no governo federal. É, essa PEC é uma bandeira do, do, da militância da cultura, dos trabalhadores da cultura de modo geral, e ela representaria um avanço, uh, se aplicada uh, da maneira como, como, como concebida e se aprovada, ela representaria um avanço muito grande, né? porque a maioria dos municípios não investem 1% em cultura, os estados não investem 1,5%, assim como a União não investe 2%. Então, quando nós falamos de orçamento do MINC, é, é essa que é a, a discussão. Né? Uh, e o Ministério da Cultura... É, acho que do ponto de vista é, da política também sofreu a partir da presença do Gilberto Gil e, e depois daqueles que foram sucedendo é, com alguns tropeços no meio do caminho mas de um modo geral é, muitos avanços políticos é, aconteceram, muitas conquistas né? e o leque do MINK se abriu muito para além da lei Rouanet, que na verdade eles têm uma avaliação Equivocada, né? como se a lei Rouanet fosse uma coisa bolivariana, entre aspas, quando na verdade é justamente o contrário: a esquerda, de um modo geral, é, os militantes da cultura de esquerda, têm críticas à, à lei Rouanet, né? que na verdade tem uma inspiração neoliberal. Né? Como o debate muitas vezes fica despolitizado e, e, e confuso. Né? É, mas a avaliação é que, é, acabar com o MIM, que é um retrocesso é, que, do ponto de vista de orçamento, não tem grande impacto é, como economia de dinheiro, de recurso público, mas do ponto de vista é, político, do ponto de vista da simbologia, né, o que, que é, por exemplo, a identidade nacional sem a, a existência do Ministério da Cultura? Né, como é que o Estado é, pode é, fazer é, a discussão e, e, e intervir nessa discussão. Né? Completa, fica completamente inviável. Né? Uh, e, pensando um pouco no histórico da, da discussão racial, a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela uma coisa em comum com mim que ela também é uma conquista, não né? uma conquista mais recente, mas é uma conquista também. Uh, na ocasião... Da marcha de 300 anos da imortalidade de Zumidos Palmares, nos anos 90, o Fernando Henrique era o presidente, e eu lembro na época que a Fundação Palmares ficou encarregada de dar encaminhamento para uma série de, de discussões que, estavam, que eram palavras de ordem, bandeira, que, que estavam no, no programa eh, da Marcha eh, de, de, da Imortalidade de Zumidos Palmares. Né? É. Mas a Fundação Palmares ela era, na verdade, um organismo dentro do Ministério da Cultura, que serve para a gente fazer a discussão da cultura é, de matriz africana, da cultura afro-brasileira, mas não serve quando a gente quer pensar a política de promoção da igualdade racial de modo geral. É, por isso foi considerado um ganho, um avanço, quando o Lula assume a presidência da República, e uma de suas primeiras medidas é a criação da CP, a Secretaria Especial de Políticas eh, de Promoção da Igualdade Racial. Essas, assim como o MINC, é o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela se torna um marco tão grande que passa a ser referência para as outras esferas da federação. Então, os governos de Estado e os municípios, as prefeituras, começam a criar organismos é, parecidos para desenvolver políticas de enfrentamento ao racismo também no, nas, nos municípios e nos estados. Né? Ou seja, a importância da CEPIR vai muito além da esfera do governo federal, da União. E, e, e isso acontece também em relação ao MINC. Né? Um dos debates que é, nós fizemos nos últimos anos dentro do, da discussão de cultura, era sobre o SNC, o Sistema Nacional de Cultura. É, o debate que nós fazíamos era justamente que a criação do Sistema Nacional de Cultura é, seria uma forma de constranger municípios, principalmente, mas estados também, a investirem na cultura, inclusive criando seus órgãos, porque em algumas cidades não tem secretaria de, municipal de cultura, às vezes é uma diretoria de cultura, às vezes nem isso, às vezes é uma coordenadoria, às vezes não tem nada também, mas quando tem geralmente é um puxadinho é, em alguma secretaria. É, então a existência do, do MINC e a discussão do Sistema Nacional de Cultura era um avanço no sentido de tensionar todas as esferas da federação a terem a sua pasta para discussão de cultura específica. Né? Então o retrocesso ele, ele fica caracterizado também é, nessa hora, porque você retrocede é, o governo federal para ser igual àquilo que a gente estava tentando mudar nos municípios. Né? Uma coisa maluca. E o mesmo vale para a CPI. Né? Algumas pastas que são criadas no governo federal, quando elas são criadas, é, quando elas têm desdobramento do ponto de vista de orçamento e de política pública, os estados e os municípios tendem é, a desenvolver também. Porque eles sabem que aquele recurso federal só vai vir se é, tiver no estado e, e, ou no município um organismo capaz de implementar. Então, um exemplo, são as secretarias de trabalho e renda que foram sendo instituídas e não mais sendo departamento da de Assistência Social de prefeituras, né? passando a ser Secretaria de Trabalho e Renda. Tem muito a ver com as políticas é, que o Governo Federal desenvolvia, com programas, com orçamento propriamente que o prefeito sabe que se ele não cria, é, ele corre o risco de não receber, de não não aderir, né? Então é, essa discussão ela impacta é, o Estado brasileiro de um modo geral, não apenas a esfera que a gente considera que é a, a União. Né? É, uma outra questão que eu gostaria de, de refletir é, é sobre... Eu acho que o debate, às vezes, ele acaba ficando meio hipócrita, né? porque nós temos no Brasil, depois, é, a, a, com o fim da ditadura, que, do golpe de 64, e, e a ditadura que foi implantada no Brasil, quando acontece a reabertura, é, o que se, se institui no, no Brasil é um presidencialismo de coalizão. Né? De lá para cá, essa foi um pouco a tônica de condução é, do, do, do governo federal. O presidencialismo de coalizão, dentro do nosso sistema, né, com essa grande quantidade de partidos, que nos últimos anos é, pulverizou ainda mais... né? essa grande quantidade de, de partidos políticos, não tem, fica muito difícil você governar, se você pensa em governar construindo maioria eh, no parlamento através de, eh, de conciliação, né, que foi a opção eh, do Partido dos Trabalhadores, e, e foi a opção de todo mundo que governou depois da, da ditadura, mesmo da direita também. Então você tem que fazer alianças, você tem que... Eh, Distribuir ministérios, né? Uh, então, essa discussão sobre o tamanho do, do, do, do governo, do ponto de vista do número de ministérios, ela acaba sendo muito despolitizada, né? Porque eles é, criticaram tanto o número de ministérios da Dilma que eles tinham que diminuir. E aí vem esse esforço para diminuir. Só que na hora de, de diminuir, como é que você. É, acaba com um ministério que tem um grande orçamento, que tem uma grande visibilidade. Você não consegue acabar, né? até porque o Temer, para governar, ele tinha também que contemplar seus parceiros dentro do, do, do Parlamento Brasileiro, no Congresso, no Senado. E, então, para construir a governabilidade dele, ele teve que voltar atrás no discurso de que ia fazer um, um governo enxuto e tal... É, mas tem uma questão aí também que eu acho importante discutir. Eu sou servidor público da, da Prefeitura de Campinas, posso citar um exemplo é, muito é, nítido aqui na, na cidade. É, teve um, um episódio aqui, quando se desvincula a, o Departamento de Trabalho e Renda, que era da Secretaria de Assistência Social, para ser transformado na Secretaria de Trabalho e Renda, a Secretaria de Trabalho e Renda ficou menor do que o Departamento de Trabalho e Renda dentro da Secretaria de Assistência. Porque alguns cargos que pertenciam ao Departamento não foram é, deslocados para a Secretaria. Então, esse papo que o número de ministérios é o que importa, o número de ministérios define o número de ministros. Né? São quantas pessoas é, vão ter acesso direto ao presidente, porque estão no primeiro escalão, e vão ter acesso e falar de igual para igual com os outros ministros, porque estão no primeiro escalão. São aquelas pessoas que participam da reunião ministerial. Né? É, mas, do ponto de vista de orçamento, não, não significa grande coisa. Muitas vezes você pode criar um ministério para uma pasta e esse ministério, na prática, pode ser menor do que era um departamento num outro, num outro ministério, um puxadinho em outro lugar. Né? Então, esse debate, na verdade, esse gesto do, do Temer ele é muito populista, né? porque ele tem simbologia, mas na prática, é, efeito prático é, quase nenhum. Né? Inclusive porque a gente sabe que esses ministérios não, não acabaram do dia para a noite, né? a estrutura deles é, não não muda do dia para noite né você pode jogar o, o ministro lá para o segundo escalão que foi o que o temer fez mas daí a acabar né é complicado enfim o temer criou um problema para si inclusive com vários várias sedes aí espalhadas pelo vários braços do, do MINK espalhados pelo pelo brasil. É, ocupados nesse momento, a Funarte em São Paulo, e tudo indica que as, ocupação, que as ocupações não vão deixar de existir por conta dele ter voltado atrás. Né? Acho que é, o movimento cresceu e vai querer pautar o debate com ele agora. Uma outra questão que eu acho importante insistir, quando a gente fala em política pública, eu vou usar o exemplo do combate ao racismo, que é onde eu tenho mais condição de falar. Mas... Isso serve, por exemplo, para mulheres. Dá para fazer algumas analogias e comparações. Né? Não me julgo à vontade para citar exemplos, para falar, mas dá para, sei que dá para fazer analogias, porque de tudo que eu pude acompanhar do debate que as companheiras fazem, é perceptível. Né? E direitos humanos, a mesma coisa. É, mas eu vou citar como exemplo o combate ao racismo. É, quando a gente pega a discussão é, da promoção da igualdade racial... A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, não só aqui existia na, na esfera federal, mas nos estados, no, nos municípios, não são órgãos executivos, de execução de políticas propriamente ditas. São órgãos de fomento a políticas. O que, é que eu estou querendo dizer? Nós tivemos aqui em Campinas, o governo do PT, o Toninho, criou, depois a Isalene manteve, é, uma secretaria, na época chamava de Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra. Depois, quando o Lula criou a CEPIR, mudou aqui em Campinas para Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para ter um nome igual, de CEPIR também. É, a CEPIR aqui em Campinas, ela era um órgão que fomentava política e irradiava essas políticas para dentro do governo. Então, por exemplo, na saúde é, tem que ter programa de anemia falciforme, que é uma doença étnica, uma mutação é, que aconteceu no continente africano. Então, quem sofre de anemia falciforme são os descendentes de africanos. Então, é um debate que o movimento negro sempre cobrou do Estado, e é a partir dessa cobrança do movimento negro que começa a surgir a política pública. Então, é um papel da CEPI tensionar dentro do governo, para que seja feito o programa de anemia falciforme. Mas não é a CEPIR que executa. Quem executa é a Secretaria de Saúde. A CEPIR vai tensionar para que o programa aconteça, para que ele exista. E como que a CEPIR faz isso? Através de articulação política dentro do governo. Vai cobrar do prefeito, vai cobrar do secretário ou secretária de saúde, e vai fazer esse acompanhamento. Se você joga a CEPIR para o segundo escalão, o secretário ou a secretária da CEPIR já não senta mais com o secretário ou a secretária de saúde, ou mesmo não consegue mais se dirigir é, diretamente ao prefeito ou à prefeita da cidade. Então, estou citando um exemplo, poderia citar N outros. né? Dentro da saúde tem uma discussão sobre o acesso das mães de santo, aos hospitais, né, porque que o padre pode fazer uma extremunção, por exemplo, é, pode rezar para uma pessoa que está vivendo seus últimos momentos de vida e uma mãe de santo, muitas vezes, não consegue entrar. Às vezes entra sem estar caracterizada, mas se for a caráter, não consegue. Mas o padre entra de batina ou pastor. É, então, como é que é essa discussão, né, que é a discussão do racismo institucional? Como é que é na educação, é, a legislação sobre a história da África. É a CEPIR que vai cobrar. É a partir de um movimento da CEPIR que surge essa discussão dentro do governo federal, e o Lula resolve montar o projeto de lei. Então, esses órgãos eles não têm uma estrutura como tem os ministérios. Eles são, na verdade, assessorias. Tem um grupo pequeno de funcionários e, a partir da ação desses funcionários, é, eles irradiam política para dentro do, do conjunto do governo. Por isso que a gente chama de políticas transversais. Né? Então, é uma, uma... um debate muito despolitizado que é feito sobre esses organismos, como se eles fossem ministérios, como se eles executassem política, quando, na verdade, não, não executam. Não é essa a ideia. E isso some no debate, porque o debate é desqualificado. Né? Essa... É, essa, essa turma que foi para a rua né, de verde e amarelo, é, essa é a característica. Né, eles foram insuflados pela Rede Globo, pela Veja, pela Folha de São Paulo, por esses é, organismos, a partir de onde foi inflado o golpe. Né, e de uma forma muito equivocada, né, não tem debate, o debate é raso. Né? E, então o que fica no senso comum é isso Que é desnecessário, que é supérfluo né? Que esses organismos não servem para nada Que não faz política nenhuma Hoje, num debate é, na internet um, um, um cara veio me questionar sobre é, a Secretaria de Mulheres Por que, que ela é, tinha que existir Porque ele não reconhecia nenhuma política Que tinha sido feita a partir dessa secretaria. E depois ainda falou também que mesmo o movimento de mulheres que nunca tinha tido resultado nenhum, é só benefício para as pessoas. Né? E aí eu fiz uma lista de, de resultados é, existentes, porque eles não reconhecem. Né? É, principalmente é, esses coxinhas que são aí trabalhadores qualificados, né? médicos, advogados, é, o mesmo pequeno burguês, que é dono de um pequeno comércio que ele trabalha nele, padaria, bar, etc., é, essas pessoas, elas... É, elas pensam que as coisas caem do céu, né? O décimo terceiro, é, férias, descanso semanal, né? Quando na verdade tudo isso é conquista da esquerda, né? Das pessoas que foram para a rua, das pessoas que fizeram greve, que apanharam da polícia, né? Que tomaram borrachada, enfim, é, as coisas não não caem da árvore, né? E elas são fruto de muita luta e o movimento feminista. É, fez muita luta, o um movimento negro. Né? E os trabalhadores da cultura também. É, nos, nos últimos anos, é, acho que nos últimos 14 anos, principalmente, é, conseguimos reverter um pouco essa lógica neoliberal da lei Rouanet, onde é, o dinheiro público, na verdade, era, ele é simplesmente gerido pelos departamentos de marketing das empresas, né, que vão fazer marketing com o dinheiro da cultura, né, e, e fazem é, abatendo depois no, no imposto de renda. Por isso que a gente diz que é dinheiro público, né. É, qual o controle do Estado sobre essas políticas, né? O Estado perde o protagonismo sobre a política pública, né? Então, na verdade, é, embora esse debate seja feito superficialmente, quem é de esquerda sabe que a lei Rouenet, na verdade não nos contempla né? o nosso, eh, todo a, a nosso, nosso esforço a nossa organização era justamente no sentido eh, contrário né? e tem dentro do, do movimento de cultura os mais lights são aqueles que, que pensam em fazer mudanças na lei Rouanet criar restrições né? e até os, aqueles que acreditam que a lei Rouenet simplesmente não deve existir eu confesso que é, eu sou a favor do, do fim da lei Rouanet, eu acho que a gente não, não... quem acaba sendo contemplado pela lei Rouanet tem condição de desenvolver o seu trabalho de outras formas, captando recursos no, no mercado e não vai deixar de existir. Né? E aqueles que não tem, que não se viabilizam no mercado porque a, a arte que desenvolvem não gera lucro, né? se é uma arte que é importante e que o Estado identifica como sendo importante para o país, aí nós vamos discutir, porque é uma questão de cidadania. Né? E, e a arte é um direito, é um direito como qualquer outro. Um pouco da repercussão do, que o MINC, o fim do minc entre aspas, teve, é, que outras, outros órgãos governamentais não tiveram, tem a ver com uma concepção de que cultura é um luxo, né, que que algumas camadas, uma elite da sociedade brasileira tem, a, tem que ter acesso à cultura porque é um luxo, é uma forma de distinção, né? Ah, não, eu conheço literatura, eu conheço música clássica e porque eu sou de elite, né? E o debate que tem que ser feito é que cultura é um direito fundamental de todo cidadão, assim como saúde ou como educação, né? É, eu repito sempre isso que é até é um chavão mas eu acho que vale a pena falar mas se a saúde cuida é, do corpo a cultura cuida da alma né e então não tem a gente não, não, não tem é, democracia sem cultura e para quem deu um golpe na democracia é, acabar com a cultura do país por que não? Né? um segundo passo é, não foi por acaso que no meio artístico teve a resistência que teve porque são pessoas que questionam, que criticam, que refletem, né? E que felizmente tiveram a coragem de se colocar contra o golpe. E mas outros setores que também se colocaram não têm a mesma visibilidade. É importante a gente observar isso porque senão a gente fica fazendo os debates que dá mais ibope e deixa outros de lado, né? O fim da secretaria de direitos humanos, o fim do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? como é que fica a agricultura familiar, como é que ficam a, a, as cooperativas, né? é, toda essa discussão é, que estava sendo posta em, em andamento. Não é por acaso que no áudio do Juca hoje é, foi falado que os militares já estão de olho no MST para ver qual seria a reação, né? porque nós sabemos qual que é a visão que eles têm sobre o MST, principalmente por questionar um direito que, do ponto de vista deles, é inalienável, que é a propriedade privada, né? Nós sabemos de que maneira eles olham para o MST. Eles já queriam, já estava dado tomar as medidas que tomaram. Por isso, já esperavam a reação do outro lado, né? É, para encerrar, é, o Rodrigo César fez uma, escreveu um post na na internet, muito interessante, que eu queria repetir aqui. Depois eu vi também em alguns memes, é, uma reflexão nesse sentido, né, de, de aquilo que eles consideram como direito, é, do ponto de vista deles, é inalienável, né? ninguém pode mexer. Agora, aquilo que é direito da maioria é direito de quem está na base da pirâmide, é direito de trabalhador, esses não existem em absoluto, como Alexandre de Moraes falou. Né? Mas vai dizer para ele que o direito à propriedade não existe em absoluto para ver qual, qual que é a reação. Né? Nós vimos ontem, por exemplo, a maneira violenta como os manifestantes que estavam na porta do Temer foram... É, é, Massacrados, rechaçados pela, pela, pela tropa de choque e pela polícia militar que estava lá presente.